A equipe boa é essa. Eu tô chegando na obra agora. Aí vejo o doutor Almir lá em cima da fachada. Cadê? Não é pra cá? A ah, gente, não sei não. Ao contrário. Vou mostrar pra vocês. Ai, ah, que coisa maravilhosa. Ali, ó, a nossa fachada de steel frame. O povo já tá lá em cima. Ó, Almir também lá em cima. Ah, que coisa maravilhosa. Ah, bom dia, gente. Bom dia pra você que tem uma obra linda. Um pouco atrasada, mas tá linda. Muito bem executado, muito bem executado, né? Tá muito bem executado. A gente conversou sobre isso ontem. Olha que coisa linda! Adoro! Paixão! Ai, gente! Olha! cansada, viu, gente? Ai, acabamos de ter vistoria do fiscal de qualidade. E aí tem mais coisa pra revisar. Tem mais coisa pra revisar. Ai, não acaba nunca... É muita conexão, é muito parafuso, é muito estimador. Podem hum. ficar fazendo revisão, revisão, revisão, revisão, revisão. Eu gosto de trabalhar uma vez só e fazer. Mas o pessoal tá pegando aqui ainda, né? A gente tá ensinando eles, eles não tinham muita experiência. Faz parte. A equipe 9 é sempre um pouco mais demorado, viu? Hum. Vamos contar até 10, vamos contar até 10? Vamos contar até 10, que eu tô desesperada. Pânico, pânico. É, vocês acham que o que? Dama do gesso é só glamour. Vai, vamos trocar, vamos trocar. Olha, gente, misericórdia. A gente tem que fazer cada coisa, né? Cada coisa. Ó, oh, eu, deixei, eu deixei o Almir aqui na obra, gente. Ele tá catando pelo em ovo. Pelo em ovo. Pelo em ovo. Vocês não tem noção, é sério. Tipo assim, é muito engraçado, mas é o certo, né? Quando você trabalha. Eu gosto sempre de trabalhar em dupla. Eu não gostei de trabalhar sozinha, não. Eu sempre gostei de trabalhar com os outros ajudando, né? Mas quando você trabalha, é sempre bom ter uma pessoa que empurra. Vamos, vamos, vamos, vamos. Praça, praça, praça, praça, praça. E outra pessoa na qualidade. Que eu vou ser bem sincera. Pra mim aquele negócio. Funciona, tá bom. Não precisa ser perfeito. Nada é perfeito, eu eu sou perfeito? Né? Você não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, pra mim funciona, tá bom. Tanto que eu vou ser bem sério, sempre foi aluno na 7. Nunca foi na 10, não. Sempre foi aluno na nota, nota 7. E o Almir, menina, E é aquele aluno nota 10. Sabe aquele chato? Que ainda vai pra professora que se tiver 9.8, ele vai reclamar do 9.8. E aí eu larguei o Almir aqui. Menino, tá botando a estrutura assim numa perfeição, numa perfeição, numa perfeição do nível. Assim, eu falei, oh, Almir, qual que é necessidade? Não, que aí depois eu vou facilitar isso. Eu falei: meu prazo, meu Deus do céu! Porra, você vai vai me matar, é agora tô eu tendo que fazer tarefa vamos fazer tarefa, vou botar meta, botei meta pros meninos, apostei que se cada, é, cada profissional, né, a gente tá com dois profissionais hoje, teve um que faltou, se cada profissional colocar 30 placas na fachada né, 60 placas no dia, amanhã até almoço moço moço com batata frita, Thiago, vambora tô até registrando aqui, você vai aparecer lá no Youtube se não bater, vai passar vergonha é aí, viu? Ele tá rindo. Mas dá pra botar 30 placas, Thiago, Vamos lá. Vambora, vamos vambora. E aí vai rolar o moço amanhã, que eu fiquei sabendo. Batata frita. Adoro os frango milanesa com batata frita. Eu que vou escolher aí Se deixar, o Júlio vai escolher picanha. Ó, cara, ele ficou rindo, viu? Ah! E aí é isso, nosso diário de obra rodando. Mas tá bonita a estrutura, vocês têm que ver, tá firme. Pedi pro homem fazer uns vídeos pra vocês, que... Eu não posso subir no Andaime, não, viu? Posso, que eu não tô com cinco, não tô com nada. Mas aí pedi pra ele fazer uns vídeos mostrando pra vocês. Por exemplo, né, uma coisa importante que eu tava falando com os meninos Essa fachada aqui é muito grande E aí ela, na horizontal, precisa de duas juntas de dilatação E na vertical, precisa de uma junta de dilatação Aí o que que acontece, né? A junta de dilatação para glass Tiring, É essa placa que a gente tá usando, tá? Eu quero que você saiba, essa é placa que a gente tá usando São 30 polegadas, dá 9.15 15 metros 9 metros e 15 centímetros. Então a gente tá botando uma pra cá, onde faz a divisão do pilar, e outra a gente vai puxar aqui o um e mail né? Agora é importante você saber, quando a gente fala de junta de dilatação, eu tenho que separar os perfis, eu tenho que separar os perfis. Eu vou ter um perfil de um lado e um outro perfil do outro lado. E aí entre um e outro a gente vai botar uma distância, assim, ó, de 2 centímetros e meio. E aí sim é uma junta de dilatação efetivamente. Porque essa história de botar a junta de dilatação e não ter perfil atrás, não separar, tem que separar tudo. Tem que separar a estrutura, tem que separar a placa, tem que separar os acabamentos. É dilatação mesmo. Então quando você tem prédios, assim, muito grandes Bota disso, 9.15 Uma junta de latação a cada 9 metros Pra essa placa Que a gente tá vendo Agora tem placa que eu já usei, que era a cada 10 metros A placa cimentícia, cada 6 metros Então, cara, varia de placa pra placa Fabricante pra fabricante Olha sempre, né? Olha sempre Porque o material das placas, às vezes, podem mudar Aquela história, placa não é placa Existem vários tipos de placa e aí a gente vai vendo Tá bonito, né gente? Tá bonito demais Tá bonito demais, tá bonito demais A gente botou um nível ali, tá vendo? E aí a gente ah! jogou pra parede Você consegue ver o um nível Na parede e na postão, tá vendo? A gente vai conseguir postar os montantes todos No meio nível Pra fazer a linha menos e lá lá pra baixo Entenderam? Marcou dois pontos Só pra eu explicar, ó. Então, gente, marcou aqui, marcou aqui. Aí botou o nível ali na parede, entendeu? Com o um preguinho. E aí a gente continua seguindo a extensão do nível, descendo. Pá, pá, pá, pá. Vocês estão vendo como é que vai ser? Pode cortar agora, vai, que esse barulho mata a gente. Mata.